Você fez sobrancelha? Eu falei, você não deu falta de cinco fiapos na minha sobrancelha. Será que dá para tu entender? Gostaria que seu marido notasse tudo? Só senhora compra uma lingerie. Pensando que ele vai falhar quando me vê vestido com essa calcinha Com um laço aqui, com esse babadinho sutil A senhora coloca, aparece para ele, sabe o que ele fala? Apaga a luz e arranca isso, olha a verdade Ele não vai notar que são poucos homens que navegam nesse ambiente O restante tudo afunda Preste atenção, se você entender esse ambiente, sabe? Se você for capaz de entender que você casou com um homem, homem, homem, homem, somos diferentes, diferente, diferente, diferente. Se a senhora vai com seu marido e mais dois casais num shopping, um dos homens que estão com seu marido diz, ou tem vontade de ir ao banheiro, o que ele faz? Ele diz, dá licença um minutinho, vou ao banheiro. Sim ou não? Você vai com seu marido com mais três ou quatro casais a um shopping. Uma de vocês tem vontade de ir ao banheiro, o que você faz? Eu vou no banheiro, vão? Vamos no banheiro? e vão quatro para uma fazer e sabe o que me encanta? que elas são capazes de enquanto uma está fazendo as outras três está perto dela conversando com a que está fazendo isso é uma insanidade no mundo de onde eu venho para um homem, se ele entrar no banheiro Tiver quatro mictórios Um cara urinando nesse aqui O homem que entrou vai no último e vai assim, ó Vem se meter comigo aqui dentro Para ver como é que o negócio O que é isso? Isso são coisas comportamentais Então nesse primeiro momento Eu queria que você entendesse Certo? E amadurecesse em seus relacionamentos, entendendo as esferas que eles devem ser mantidos. Entendendo que descobrir o que tem valor para o outro é preciosíssimo no campo do relacionamento. Certo? Se nós entendermos isso, fica muito mais fácil. Mas eu quero usar 20 minutos para falar de uma mulher que me inspira muito. Seu nome Ruth... Sua história começa falando da... Decisão tomada por um chefe de família... Que ele vê sua família correndo perigo... Pois uma fome se instaura na terra... E ele é pai de dois meninos... E ele pega Noemi, sua esposa... E vai peregrinar em território moabita... Desobedecendo instruções oferecidas por Moisés... É verdade. Mas o que está em jogo é o futuro de sua família. E ele meleca então, não mede forças. Ele vai embora com o propósito de buscar abrigo, de buscar alimento. Mas a viagem daquele homem, ou naquela viagem, ele acaba falecendo. Seus filhos se casam com duas mulheres, Ofa e Ruth. E e logo em seguida eles morrem e o que sobra nessa história são três mulheres. Quando isso acontece, Noemi começa a desejar voltar para sua terra e nesse momento ela tem suas duas noras e resolve, me parece que alforriá-las, vou libertá-las e diz, as meninas podem ir, pois eu vou voltar à minha terra lógico que Noemi gostaria que as meninas fossem com ela, era mais segura uma viagem assim, ela não era mais uma menina, tinha perdido seus filhos, não tinha tanta força nem vigor para prosseguir, mas ela resolve liberar as meninas, me parece que preocupada sabendo que elas não teriam tanto futuro no meio do povo de Israel, um povo bem seletivo, e o amor de Noemi por aquelas meninas, diz para ela, libere as meninas, diga para ela ir para a casa de seus pais, para prosseguir em sua vida. E uma das moças, resolve fazer aquilo. Me parece que aqui nós temos talvez uma definição, de que todos têm a mesma oportunidade, mas que um número vai abrir mão de obtê-la. Aqui... Ofa resolve ir embora... Nunca mais você vai ouvir falar dessa mulher... Ela vai embora... Noemi apresentou algumas coisas... Difíceis... Eu já sou idosa... Estou voltando para o meu povo... Não posso ter filhos... Vão para os deuses... Para a família... Para os maridos... Construa ou reconstrua a sua vida... Ruth disse... O seu Deus é o meu Deus O seu povo é o meu povo Onde você morrer, morrerei eu E ali eu serei sepultado Enquanto Oafa tem o privilégio de conviver Com o povo durante um período Mas me parece que não aprendeu muita coisa E não conheceu alguém que estava no meio daquele povo Ou daquela família Ruth não quando Noemi disse, volte para os seus deuses... Ruth deve ter dito, eu não tenho mais Deus... O meu Deus é o Deus que eu conheci aqui... A decisão que aquela mulher toma é desafiadora... Ela sabe que ela vai para o meio de um povo seletivo... Com uma senhora que não tem muito tempo de vida... E assim que Ruth perder Noemi... Ela fica uma estrangeira, sozinha... E assim... É esse o ambiente de amor que toma conta do coração dessa moça. Mas ela não está apenas seguindo sua sogra. Ela disse, o seu Deus é o meu Deus. O seu povo, o meu povo. E onde você morrer, morrerei eu. Se a palavra tem poder como nós falamos que ela tem, está aqui a sentença. Certo? Quando nós olhamos para o inimigo e por maior que ele seja, nós liberamos uma palavra fiados pelo Senhor, as coisas tomam uma dimensão totalmente diferente. Foi assim que Davi matou Golias. Você vem a mim com espada, escudo, lança e outras indumentárias mais Eu vou com você, contra você Em nome do Senhor dos Exércitos E o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo Já botou você na minha mão Eu vou te matar e pronto É um poder de decisão